E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos fazer uma integração usando o método de completar quadrados e vamos descobrir a derivada de arctangente. E vamos relembrar a derivada de arctangente de x. E, para isso, nós vamos resolver a integral de 1 sobre 5x² menos 30x mais 65dx. E eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver sozinho. Vamos lá! Essa é uma integral que ela é bastante confusa e que nós precisamos prestar atenção em cada detalhe. Você pode tentar vários métodos de integração, e em muitos você não vai conseguir resolver. O que eu vou fazer aqui é utilizar o método de completar quadrados para fatorar esse denominador. E, quando eu resolver isso, você vai ver que o resultado é igual a arctangente de x. Só relembrando, se eu quiser calcular a derivada de arctangente de u, isso vai ser igual a derivada de u dividido por 1 mais u ao quadrado. E, para completar esse quadrado, note que todos os termos desse denominador estão sendo multiplicados por um fator 5. Então, eu posso colocar aqui 1 quinto em evidência, que multiplica a integral de 1 sobre x x² menos 6x mais 13 dx. Isso, porque se eu multiplicar 5 por essa expressão, nós vamos ter isso aqui. E agora sim, nós podemos completar o quadrado. Deixe eu reescrever aqui 1 um quinto, que multiplica a integral de 1 sobre x2 menos 6x, e eu vou colocar um mais 13 isolado aqui. E observe que isso aqui não é um trinômio quadrado perfeito, está faltando algo. E, para resolver isso, eu posso somar e subtrair algo aqui, a fim de completar esse quadrado. Ou seja, eu quero transformar essa parte aqui em um trinômio quadrado perfeito. E nós já falamos de completar quadrado em outras aulas. Nós pegamos essa parte, que nesse caso é menos 3, e elevamos ao quadrado. Então, você tem mais 9 aqui, mas eu não posso simplesmente adicionar algo a uma expressão. Para resolver isso, eu tenho que subtrair 9. E, com isso, x² menos 6x 9 é a mesma coisa que x menos 3 e menos 9 mais 13 é igual a 4. E aí, vamos ficar com 1 quinto, que multiplica a integral de 1 sobre x menos 3 mais 4, que eu posso escrever como 2² dx. E, claro, eu reescrevi dessa forma porque já está começando a aparecer com tangente. mas eu vou simplificar ainda mais. O que eu posso fazer aqui é dividir todo mundo por 4, que é a mesma coisa que multiplicar por 1 quarto. E aí vamos ficar com 1 quinto vezes 1 quarto, que vai dar 1 vinteavos. Que multiplica a integral de 1 sobre x menos 3 ao quadrado sobre 4, que eu posso escrever como 2 ao quadrado, mais 1. E eu ainda posso simplificar mais. Eu posso escrever 1/20 vezes a integral de 1 sobre x menos 3 ao quadrado sobre 2 ao quadrado, que eu posso reescrever como x menos 3 sobre 2 ao quadrado, mais 1 dx. Agora sim, isso está parecido com isso. E agora eu posso fazer a substituição u. Eu posso chamar isso aqui de u e eu já posso colocar separado, escrevendo 1 meio de x menos 3 meios, ou seja, eu só escrevi x sobre 2 menos 3 sobre 2, e a derivada de u vai ser igual a 1 meio dx. E olhando para a nossa integral, eu preciso que no numerador apareça meio. Então, eu posso transformar isso aqui em meio, mas para fazer isso, eu tenho que multiplicar isso aqui por 2. E 2 vezes 1/20 um é a mesma coisa que 1 um décimo. E aí, vamos ficar com 1 um décimo, que multiplica a integral. Observe que nessa parte eu tenho meio dx, que é a mesma coisa que du. E, com isso, eu posso colocar du no numerador ou colocar aqui ao lado. E aí, eu vou ficar com 1 sobre isso aqui, mais 1. E x menos 3 sobre 2 é u. Então, vamos ficar com u quadrado mais 1. E, se você perceber, isso aqui é a derivada de arctangente. Então, eu posso dizer que isso é igual a 1 décimo que multiplica arctangente de u e, como nós temos uma integral indefinida, nós devemos somar com uma constante c. E, agora, devemos voltar para a nossa variável original, já que fizemos uma substituição aqui. Então, vamos ter 1 um décimo de arctangente de u, que, nesse caso, é x menos 3 sobre 2, mais c. Claro que aqui eu poderia reescrever assim também, tá? Eu só coloquei desse jeito para ficar mais fácil, né? Então, essa aqui é a integral disso aqui. E eu espero que essa aula tenha te ajudado, e até a próxima, pessoal!